Hoje a gente decidiu fazer uma coisa diferente, então a gente vai dedicar quatro séries. E para cada série vai ser de um streaming diferente. Sou o Miki. Sou a Júlia. E TV esse esse também, eu em cores. cores. Antes da gente começar, a gente já pede o um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e apertar o sininho sininho é muito importante. É com ele que você recebe notificação quando sair vídeo aqui. Vamos lá? Vamos lá. Bom, como filha criada de Consuelo, valeu mãe é, Eu tenho que falar Porque o meu coração sempre manda Falar uma série de TV chamada Roma Tem duas temporadas E tem muito sexo E eu lembro de quando eu era adolescente Eu ficava muito desconfortável de ver com a minha mãe Mas era muito incrível, porque era Roma Tem umas coisas que são meio bad hoje em dia Porque assim, Roma é muito antigo, gente Eu era adolescente Mas tem umas, umas, uns rolês muito bons Porque só Roma tem tem umas coisas muito estranhas que só acontece lá. E, obviamente, tem o Júlio César, tem o Otávio, tem todo o rolê da família. Tem o Hunt de Grey's Tem o Hunt <risos> de Grey's Anatomy. <risos> Antes de ele ser um babaca, ele era muito babaca. Ele não, não, e assim, ele era uma pessoa que, da época, ele tinha esperado muito. dele. Sim, né? a vida dele era meio difícil. Mas, assim, o cara trabalhava lá como soldado, sabe? Tipo, tem o rolê dele e tem umas coisas muito engraçadas dele com... Assim, toda a questão de Júlio, sério, tipo, é incrível. E tem o César que assim, é importante. E eu tenho o selo HBO, né, que assim, claro que tem uma época já, a série, as coisas melhoraram desde então, mas ainda assim você vê ali aquela finese da HBO. Aquele trabalho de, de roupa, aquele trabalho de câmera. sim, A, a HBO sempre faz, sabe fazer esse, essa partezinha boa, né? A série que eu vou falar ela ainda está rolando, assim, muito recentemente, e já foi indicada ao Emmy, que é Killing Eve, na Globoplay. É uma série assim com a Sandra U, assim já basta por si só, é uma série ótima, mas todo o elenco, todas as reviravoltas, toda aquela coisa de thriller que tem investigação, tem o pessoal correndo atrás da serial killer, que é a Vila Nelly maravilhosa. Que é um ser humano incrível. Incrível, tipo, é um Ruim horrível. Ruim feito a fome, mas Horrible. maravilhosa. Se por algum acaso você ainda não conhece essa série, ela conta a história da Ivy, que é uma investigadora, e ela está indo atrás de uma serial killer. Só que a relação delas começa a ficar muito estranha, e elas começam a ficar muito próximas. Não vou contar mais, só que a série tem a Sandra Lula, ela já foi indicada esse ano, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, pra Amy, e... Incrível. Só a gente cuidado com o Curbete. É, Tem um o em base. Não vou mentir. Não é mentira, mas assim, a gente reconhece que a série vale muito, mas cuidado com o Curbent. A segunda, pra mim, é a minha queridinha, é Good Homens, que tá no Prime Video. E, assim, é impecável. Eu tô pra começar ainda, não comecei. E eu, então, não talei spoilers, é. nem pra vocês, nem pro mim. Mas quem assistiu já, comenta aqui pra ver se vale a pena ou não. Porque é perfeita, é perfeita. O livro baseado é incrível e, assim, a adaptação ficou perfeita. O Neil Gaiman se apaixonou pelas atuações. Ele amou o David Stanton como o Crowley e o Michael Sheen como a Zerofell. E assim, eles estão realmente impecáveis. E é uma relação linda, é uma relação de milênios. E você cria um carinho por eles e pela humanidade de uma maneira muito específica. Olha, e criar carinho pela humanidade hoje em dia é um é belo de um trabalho. É um trabalho muito grande. E assim, é... Não é, assim, obviamente, os efeitos especiais são bem ruins. Porque a Amazon, assim, não é exatamente uma parada pronta pra isso. Ainda tá engatinhando. Ainda tá ela. engatinhando. Mas, assim, é uma temporada, são seis episódios que você fica gritando de amor em absolutamente todos. Porque você entende todos aqueles sentimentos que eles estão passando. Todas aquelas dúvidas, todas aquelas badges. gente tá falando da gente? <risos> Praticamente. É isso, é tão, é tão profundo, é tão New Game, mano. Sério, não, não tem como não amar. Terminando a nossa listinha de um streaming, uma série, eu vou dar a dica que já passou, já tem um tempinho que terminou, mas é de Desventuras em Série. Desventuras em Séries que tem na Netflix três temporadas, cada dois episódios é baseado num livro. Eu não li o livro, então assim, não tenho como entrar muito em detalhes dá comparação, livro, série e tal, mas a série em si é incrível, as atuações estão ótimas. Não só eu chegar em Neil Patrick Harris pós How I Met Your Mother, mas ele tá um Olaf incrível, as crianças, principalmente a bebezinha, Perfeita. é oh, amor. E eu confesso que a segunda temporada dá uma escorregadinha assim, eu não gosto tanto, mas a primeira e a terceira, principalmente a terceira, que é a última, Impecável, muito, muito boa, as crianças... Cara, criança que atua bem é um Sim. negócio que dá calafrio. É um negócio incrível. E todo o elenco é ótimo, tem uma comédia bacana, tem um texto assim bem afiadinho, mesmo sendo infantil juvenil, e eu recomendo, caso você não tenha começado, três temporadinhas dá pra assistir, Desventores em Série. Bom, a gente falou de quatro filmes em quatro lugares e quatro séries. Então a gente agora quer saber de vocês. O que, que vocês acham dessas séries, se você já assistiu elas? Se você ficou interessado depois que a gente falou, não esquece de comentar, dar like nesse vídeo, apertar o sininho, gente. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.